Olá gente, estou passando aqui para gravar esse vídeo para falar para vocês do curso Evolução Guitarra Gospel. É, é, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu estou gostando muito. É um curso bem completo, né, onde melhora a sua compreensão, vai do básico ao avançado e eu recomendo muito esse curso para quem está iniciando e para quem quer algo a mais né, é, ter como técnica. O curso ele tem o, o Telegram que é bem dinâmico onde o professor ele tira as dúvidas dos alunos e eu tô gostando muito é, recomendo esse curso e um dos aspectos que ele tem trazido para mim é na improvisação alguns macetes que o professor ele traz para gente coisas que só o um professor pode passar para os alunos e que vem melhorando cada vez mais a minha técnica espero que no futuro venha apostar mais vídeos a respeito do curso, tá? Então é isso aí, fiquem com Deus e um abraço a todos.